Olá, olá, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está assistindo a reprise, que eu vou dar uma mentoria para alguém aqui, então vamos lá, vamos lá, vou pegar aqui de vasos aqui, aba vasos, vou te chamar aqui, olá. Olá, tudo bom? Tudo bom, me ouvindo? Muito bem, Corrado. Legal, então vamos lá, é, qual é o teu nome? Edilson. Edilson. Edilson, me fala um pouquinho do teu negócio. Você tem uma, uma loja que vende vasos para plantas, é isso? Não, na verdade eu fabrico, né? Você fabrica, e... ah. tá. Bom. Fabrico, isso. E, e você fabrica e quem é o teu cliente? Você vende para consumidor final ou vende só para loja, para lojista? Geralmente eu vendo para consumidor final e vendo também para lojistas também, né? Tá bom, você tem varejo e atacado, então. Exatamente. Tá bom. É, qual é a tua margem? Não, margem não. Me fala o seguinte, qual é o percentual que você vende vasos, que você vende para consumidor final e qual é o percentual que você vende para o lojista? De cada 100 vasos, Olha... quanto saem para o consumidor final e quantos saem para o lojista? Olha, Conrado, eu estou engessado hoje, eu posso dizer, viu? Porque eu estou com um produto que ele... Ele, no, consumidor, no consumidor final eu consigo agregar grande porcentagem de vendas. Já tá nas bom. lojas já em lojistas eles compram produto de, menos, de valor de menor agregado. Tá então bom. Isso, tem, isso tem sido muito ruim. Tá bom. Então quer dizer se você vender mais para consumidor final você tem uma margem maior. Sim, porque inclusive eu consigo passar duas patentes que eu tenho e mostrar isso para eles, é né? agora para o consumidor lojista é um negócio muito difícil a rotatividade de funcionários nas lojas e, e às vezes o o dono o proprietário fica aquela preocupação que ele já sabe muito às vezes não quer aprender não consigo passar do que eu que eu tenho melhor que eu com toda modéstia eu fabrico um dos melhores vasos do Brasil hoje. Oh, garoto isso aí excelente ótimo porque eu, tô, eu tenho uma patente onde você pode deslocar o vaso para onde você quiser. Tá. E o vaso tem uma, um coletor bem interessante. E eu desenvolvi agora a nova patente, que ela abre o sigilo, o sigilo dela agora em, em outubro, que é uma válvula que faz o sistema drenante por dentro do vaso. Então, eu estou agregando muito valor mais por fora e mais por dentro. Na verdade eu desnudei o conceito de vaso do Brasil. É, as pessoas que conheciam o vaso ornamental simplesmente como um, um recipiente porta plantas. A grande dificuldade hoje é, é de alavancar e escalar isso. Então vendo Não, que vocês aí, aí. você já tem um você tem um produto inovador já excelente então vamos lá. Você primeira coisa é... o, o qual é o principal diferencial do teu vaso? Aprendi com o Apolinário. Um produto ele precisa, para alcançar as pessoas, beleza, saúde e tempo. Não necessariamente nessa ordem, mas é, foi interessante que eu não sabia isso. Há dez dias que eu é, aprendi muito com a internet agora, que eu vinha saber que se o produto agregar tempo, é, beleza e dinheiro, ele, tem uma, ele consegue ter uma visibilidade melhor. Então, eu descobri que o meu produto tinha isso. isso então, foi uma sacada interessante. E as pessoas estão até apaixonadas com essa, essa abordagem. Você tem que... algum vaso aí para mostrar? Olha, eu não sei como fazê-lo agora, mas tá no Instagram, né? Aba Vasos. Tá, ah, nossa Você tem um ao vivo aí na tua mão aí para você mostrar? Não, agora aqui em casa não. Tá bom, eu vou abrir aqui então. É, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o diferencial do teu produto? Porque se você tivesse que, te, que explicar o teu produto em aba vaso aqui. Se eu tivesse que explicar o teu produto em 30 segundos, como que você explicaria ele? Então, deixa eu por aqui para todo mundo ver aqui. Muito bacana você ter um produto com diferenciação. E vaso de planta é o famoso... Quem disse que vaso de planta é tudo igual? Muito bacana, gostei. Deixa eu colocar aqui. É... Olha só, esse aqui é o Instagram do Edilson, né? Desculpa, Edilson, né? Isso. Esse aqui é o Instagram do Edilson. Então, vamos lá. Primeira coisa, o melhor vaso vietnamita do Brasil. Fomos além do imaginário, o vaso como recipiente e porta-plantas apenas. Tá, o WhatsApp já aqui, excelente. E aí, tá, tem aqui os vasos. E o que que é um vaso vietnamita? O que, que é diferente? Esse vaso, Conrado, esse vaso é um vaso que é peculiar do, do Vietnã. Lá tem um barro especial e a tá. sua característica é mais pelo brilho, o esmaltado. E eu consegui retratar isso, né? Por isso que eu falo que é do Brasil, porque não existe um barro vietnamita no Brasil, mas a questão da, da beleza, a gente consegue, o brasileiro conseguiu adaptar essas vertentes, sim. Com muito... Legal. E além da beleza, você, as suas patentes, elas fazem o que pelo vaso? O que, que esse vaso tem de diferente? Olha, é... você viu aí essa gavetinha, tá vendo? Isso, legal. Essa gavetinha, ela, ela é profilática, né ela combate o aéreo edifício, porque não deixa fazer a postura. Ela não deixa manchar o, o, ambi, o chão. Você não vai. Ela vai gerar saúde que não vai manchar. Você não vai gastar produtos químicos para rechear de manchas no chão. A, as rodas que não aparecem aí, dá para perceber que as rodas não aparecem. Ela, ela, isso fica discreto e fica muito bonito. E você pode deslocar o vaso para onde você quiser. Tá. É, mas você explica isso aqui na, nas imagens? Aqui não tem, não tem Olha, nada, é? não tem texto. Tem um texto, esse, um, um link amarelo aí, você pode ver, repara aí, você vê. Aqui não tem texto nenhum, aqui. Tem não, só não, não, você vai... Ah. Veja bem, exemplo, esse aí é amarelo. Um aqui. Tá, aqui amarelo. amarelo. Um para você que ama a natureza, adora plantar, que é muito mais um vaso, uma verdadeira experiência, tá... Ok, mas onde que você explica isso? Nisso aqui? Nesse amarelo isso? aí. Não, plano é amarelo. Olha isso aqui, gente. Não dá pra ler. A pessoa vai ter que ficar, ficar ampliando. As pessoas não têm paciência para isso, não. Você tem que explicar Exatamente. isso daqui... Hum. Sim, vasos do... Você tem que explicar isso daqui em praticamente todos os... Todos os vasos, porém de maneiras diferentes. Então, por exemplo, aqui, legal. Tem a rodinha aqui... Então, agora, esses, agora, aí tem aqui o texto. Sentido. tá? Então vamos ver o texto aqui. É, conjunto paliativo alternativo que, empobre, que, não, que empobrece o entorno de um vaso ornamental. O vaso da porém, recebe prazo supostos na base. Ah, entendi. Você está colocando a síndrome do vaso feio. E isso a tem tá a pronto. síndrome do vaso. E tem a síndrome do vaso doente. Tá, mas não sei se, se você consegue se a pessoa consegue entender isso claramente lendo aqui, não, tá? Então, por exemplo, conheça a síndrome do vaso feio. Conjuntos paliativos e alternativos que empobrecem o entorno de um vaso ornamental. Vaso é bonito, porém recebe pratos. Parece que você está falando do seu vaso. Isso, exatamente. Mas você, entendeu? Parece que você está falando do seu vaso, mas você não está falando do seu vaso, você está falando de outro vaso. Então, o ideal não, é. Um vaso. Quando você fizer isso, é você mostrar vaso feio, imagem, vaso feio, é vaso bonito, é vaso, vaso bom, né? Entendeu? Então... Não, não. Ah, ah. Porque, na verdade, foram, eu desenvolvi duas, é, eu tive duas sacadas, que é a síndrome do vaso doente e a síndrome do vaso feio realmente ah. estou com dificuldade de como explicar isso eu te confesso é, sim eu tô vendo porque é, parece que na você tá verdade falando do seu vaso é não hum. mas é do vaso mesmo do meu vaso não não, não é do meu parece, vaso né? parece ah, que tá. o vaso feio você tá falando do seu vaso tá então tem muita coisa para você fazer no Instagram aqui primeira coisa é outra é coisa é como que você vende para o consumidor final qual é o teu funil como assim? Explique isso melhor. É, qual é o teu funil de vendas? Quer dizer, como que o consumidor final fica sabendo de você e compra de você? Olha, geralmente, é, eu fiz um encarte há 10 anos é, de um folder, 20 mil impressos, papel hum. bem caprichado. E essa pessoa que reproduziu falou que é, essa, esse, esse tipo de marcha não funciona se eu fosse por sinal, caixinha de correio distribuir. Hum. Eu acreditei, eu fiz o um teste, eu fui pro trânsito e realmente de subir 500, não veio nenhum. Hoje eu, faço, eu tô com um impresso há 10 anos, Não, não eu bem. faço no... Legal, mas olha só, um. como que as pessoas compram de você? O teu último, os teus últimos clientes, como é que eles compraram? Como é que eles souberam de você? Geralmente o Google. O Google tem sido o uma Google. ferramenta... É, e como que, que eles digitam no Google? É, vasos para plantas em BH. Vasos para plantas em BH. Será que as pessoas digitam tudo isso? Digitam. E daí você está, aba vaso aqui, você está no Google Meu Negócio, é isso? Isso, isso. Tá, então olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu digitei aqui, vasos para plantas em BH. E apareceu aqui, aba vaso no Google Meu Negócio. Legal, 30, 30 reviews, nota 4,5. Bacana, tá bom. Você não tem campanha de anúncio aqui? Não, tenho não. Por quê? Ainda não. Porque, é, a, como meu trabalho é totalmente artesanal, ah. é, ele, é, ele é exclusivamente artesanal. Eu quero hoje alavancar uma válvula que eu criei que ela, ela pode ser escalável, né? Eu posso criar funil na internet, por exemplo. Então, eu estou agora partindo para ver se eu consigo fazer um, um ferramental para fabricar em alta escala é, esse sistema adrenante, porque esse sistema adrenante ele é novo também na literatura. Peraí, pera que sistema é adrenante? Sistema adrenante. O que é o sistema adrenante? Geralmente as pessoas plantam, elas acham que elas podem colocar cacos de pedras, é, pedregulhos no fundo de um vaso. Mas a, re, a raiz acaba empurrando a, essas pedras, esses pedregulhos, a argila expandida para o fundo do vaso, a drenagem dela. Então eu desenvolvi uma, um sistema que é uma válvula que vai sobre o furo de forma tal a, a, o furo não ser obstruído, porque geralmente a mortandade de vasos ornamentais se dá pelo, pela obstrução do furo de drenagem. Tá bom. E aí você criou uma maneira de, de, de, de da drenagem do vaso funcionar. Exatamente. Porque não existe isso na literatura. Tá bom. Quanto que é o teu vaso? Qual é o ticket médio dele? Geralmente, na faixa de... os vasos agregados, ele dá na faixa de na faixa, 350 reais. 350. Quando eu digito aqui, vaso para plantas BH, o Google já me mostra aqui o Google Shopping. E Sim. tem vasos de 60 reais... Tem vaso de 64, 87, 55, 16. Então, por que, que eu vou comprar o teu vaso ao invés de eu comprar um vaso aqui de 28? Por quê? Olha, eu percebi que é, eu tenho feito muitos negócios regionalmente, sabe? Hum, e, e, hoje eu, e hoje eu tô até sufocado. Eu tô sufocado porque. Eu não estou cons conseguindo é, fazer a transição da clientela varejo com a clientela atacada. Porque a, o atacado, como eu te falei, ele compra um produto de menor valor. Enquanto o consumidor final ele já quer, ele já me compra um produto de valor agregado. E aí eu estou com dificuldade de fazer essa transição. Eu tô perdido. Pera aí, pera aí, na verdade. Você quer vender para o atacado, para a lojista, ou você quer vender para o consumidor final? Consumidor final. Então você não quer fazer a transição do varejo para o atacado, você quer fazer o contrário, né? Isso, isso, isso, exatamente. O atacado para o varejo. Isso, legal. Porque o varejo ele valoriza mais. Exatamente, só que você não está conseguindo fazer a transição. Exatamente. Mas você não, tem não... cliente. Mas você tem clientes. Muitos clientes, clientes. mas eles estão, eles estão mesclados que é uma das situações que eu acho que está muito ruim. Tá bom, então vamos lá. Você tem... É, empresas que compram de você e você tem consumidores finais que compram de você. Sim. Legal. De cada 100 clientes, quantos são consumidores finais e quantos são empresa? Olha, na, na ordem de... Eu posso dizer que meio a meio hoje, pelo fluxo de caixa, é meio a meio. Meio a meio. Legal. Meio então, a metade dos teus, dos teus clientes são consumidores finais. Sim. Qual o ticket médio do consumidor final? Quanto que ele compra? Então, seria 50% mesmo. Não, não. Qual o ticket favor, médio? Pastor. Quanto que ele compra? Quando, quando ele paga para você, ele paga em média quanto? Olha, tá na faixa de 700 reais. 700 reais. Então, o consumidor é final, uma compra que ele faça, em média, ele compra mais ou menos uns 700 reais. Só que eles levam dois vasos, três vasos. Quando eu, e quando eu... Quando eu vendo mil reais pra uma loja, ela me compra 40 vasos. Beleza. Ela, ela me final. Ok, então esquece a loja. Então vamos lá. É, como que os teus clientes chegam até você? Eles podem chegar pelo Google, mas eu não sei, eu desconfio que não é só pelo Google. Como que eles chegam até você? Quais são as fontes de tráfego que você tem para os clientes da sua loja? Olha, é, o boca a boca tá funcionando muito, tá? Ele tá na ordem hoje de 15 a 20%, que eu faço essa pesquisa quando o cliente chega. Eu pergunto ah, aonde ele veio. E, de a maioria, é, e a grande maioria... E a grande maioria, eles pesquisam, como eu te falei, vasos para plantas em BH. Tá bom. Eu... eu Isso é eu tá né? É, eu te confio que não tem tanta busca, assim não, dessa palavra, tá? Você tem o... Você tem as estatísticas do Google Meu Negócio? Para ver como que as pessoas te acham? Não, não tenho, não. Não sei, não sei essa ferramenta, não. Tá, mas, ela, mas você tem, porque se você está no Google Meu Negócio, você tem essa ferramenta. Não, eu tenho, não? eu digo assim, eu não sei como acessar essa ferramenta. Exatamente. É essencial você saber acessar essa ferramenta. Legal? Sim, sim. Então, essa é a primeira coisa. É você tem que descobrir, porque pensa o seguinte, para todo mundo que está aqui, primeira coisa que você tem que fazer é como que o cliente compra de você. Uma vez que você descobre como o cliente compra de você, aí você começa a investir mais naquela maneira, naquele canal, naquele funil de como o cliente compra de você. É... O Google tem sido melhor hoje. eu posso Legal, dizer. mas você tem que descobrir quais são as palavras que as pessoas digitam para achar você. Porque se você descobrir as palavras, você compra essas palavras como anúncio. Entendeu? E você faz anúncio e depois você. Isso até que intuitivamente eu já fiz. Eu pergunto como que as pesquisas. Como você pesquisou? Quando, por exemplo, é, eu fiz gente, venda... Cara, não acredito no que a pessoa te falar. Não acredito. Ah, tá. Porque, imagino. Ela vai estar tá fazendo um monte de pesquisa lá, mandando ela acha. Aí, ah, peraí, deixa eu lembrar qual foi a palavra-chave que eu digitei lá no Google há ah, não sei quantos dias atrás. Imagina. Esquece. Ah, ah tá, não. É verdade. Esse pesquisa também em vaso vietnamita, quem já conhece o vaso vietnamita, porque ele tá virando febre para o Brasil, né? Por, por todo o Brasil. Ah, legal. Então, existe pesquisa também por vaso vietnamita. Deixa eu colocar aqui na ferramenta de palavra-chave do Google aqui. Ah, vamos ver quantas buscas existem em BH por vaso vietnamita. Hoje, você consegue entregar quantos vasos por mês? Não uh, tô muito pouco, viu? Na faixa de uns 800 vasos. Só 800 vasos a 350 reais não é tão pouco assim, né? não, isso que eu te falei. Uh, só que não são aí, tá mesclado. Esse nesse, nesse caso, ele tá mesclado. O ah, outro, eu tô, o, eu tô te perguntando o é o seguinte de valor agregado dá menos. não, tudo bem. Mas olha só, se você vendesse 800 vasos só para consumidor final. Sonho. Isso é isso aí. Meta. Sonho não. Meta. Então, Meta. Eu vou colocar aqui: Vaso Vietnamita. Vaso. Não. Peraí. Não é isso, não. Vaso Vietnamita. Cadê que eu tenho aqui? Não. Então, vamos lá. Você. Eu vou te falar um negócio, Edilson que vai ser um pouco duro, tá? Ah não, pode bater. Cara, você tem que ter muito mais domínio da sua empresa do que o que você tem. Dos números, Sim. de tudo. Muito mais, muito mais. Tá, muito mais. Agora, é, você, Eu não é, nada, você é o artesão, você é o artista. Então, Sim. tudo bem. Você tá entendendo agora como ser empresário. Mas é, vietinamita. Mas eu vou te falar o seguinte, cara. Tem que. Você tem que. Você tem um caminho aí para andar, hein? Vietnamita, Vietnam. Tem sim. Vaso vietnamita. Vaso para plantas. Vaso. que mais? Que outras palavras. Bom, vamos botar isso aqui que depois a gente. O Google vai dar. Vou colocar aqui só Belo Horizonte. Tem. Belo Horizonte, Minas Gerais, Tira Brasil. Qual é a ferramenta que eu estou usando aqui? Deixa eu mostrar para todo mundo ver aqui. Eu estou usando uma ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chave, tá? Então, eu coloquei aqui as palavras vaso-vietnamita, é, vaso para plantas em BH. Então. Vamos ver quais as buscas que existem para vaso vietnamita em BH. Olha isso daqui, rapaz. A pandemia. Olha o que a pandemia fez com essas palavras? Ó, Chegou aqui em março. Olha o que aconteceu. Abril aumentou 46%. Maio, mais 49%. Junho, mais 11%. Julho. Ma... Opa, vocês não estão vendo, né? Estou falando que vocês não estão vendo. Então, olha só. Olha o que aconteceu com a pandemia, a venda de vasos, ou busca por vasos. Você sentiu isso aí na, na tua empresa, que teve mais buscas? Rapaz, estou com um filho de espera. Pena que eu faço artesanal, tudo artesanal, mas isso e meio que aconteceu. Ótimo, perfeito. Olha que as pessoas souberam que elas podem... É, na verdade, vazio, o Brasil virou jardineiro. Essa é a verdade, ó, Conrado. Ótimo, então eu então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui... As palavras, para aí, deixa eu ver se eu, se eu consigo aqui para vocês verem. Aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar daqui. Olha só, aqui eu tenho as palavras-chave, tá? Eu tenho as palavras-chave e a média de buscas por mês de cada palavra. Então, ó, vaso em BH, tá? Vaso de planta, 1.600 buscas por mês vaso vietnamita 590 buscas por mês e explodiu olha o gráfico como explodiu a partir de março olha o que aconteceu saiu de 320 buscas por mês para um patamar de 880 mais do que dobrou excelente, tá? baita negócio é, pessoal. Né? então vaso vietnamita 590 buscas vaso para orquídea Vaso para suculentas, vaso de planta grande, você pode se enquadrar em vaso de planta grande? Sim, sim. Legal, 320 buscas, mais 320, vaso grande para plantas, mais 260, vaso grande para plantas, mais 260, vaso para plantas grandes, 210, vaso de planta para sala, também, acho que o teu vaso se encaixa também aqui, né? Sim. Porque é um vaso quase decorativo, né? 170. Vasos alto irrigáveis. O teu se encaixaria? Também. Mesmo? Sim, também. Se encaixaria? 140. Encaixaria, sim. Vasos de planta decorativos. Vocês encaixariam aqui também, né? Sim. Mais 140. Vaso alto irrigável, mais 140. Vaso planta grande, 110. Vaso. Vamos ver aqui mais. Ah. Tá. Então, tem muitas palavras. Tem mais de mil buscas que você, por mês, no Google, em BH, que você conseguiria atingir. E só de vaso vietnamita tem 590. Então, aqui. Quem vaso para plantas em BH? Não, não existe isso. Eu falei que não existia isso. É muito, é muito grande isso. Né? Deve ter tipo 10 buscas lá. Ah, tá. Entendeu? Então, ó, vou botar então, aqui. Então, vaso para plantas tem. Não, deve ter nada. Deve ter próximo de zero. Não, vaso para plantas. Lá. Vaso para plantas tem. Tem um monte. Vaso para plantas tem mil um um um Tá vendo? Ah, tá. Tá igual com o Vaso plantas. para plantas, vaso de plantas. Entendeu? Tem sim, sim. Então, tem, tem muita busca. Agora, o teu problema não está nas buscas, não, cara. O teu problema está na, na percepção do negócio. Você tem muito mais buscas. Vamos digitar aqui vaso vietnamita para ver qual o resultado que sai. Via... É que eu não estou em BH, né? Então acaba... Olha que interessante. É, pode não vietnamita em BH. Não, mas... Peraí. aí. Olha só. Olha as buscas que o Google está me trazendo. Isso é o que as pessoas digitam com vaso vietnamita. Vaso vietnamita, vaso vietnamita azul, verde, vermelho, branco, como fazer original, dourado, cinza, grande. Essas buscas aqui você tem que, você tem que estar. Vamos colocar aqui vaso vietnamita. Vamos ver os resultados. Só para a palavra vaso vietnamita. Então, ah, o Google não conseguiu pegar muitas buscas não. Em BH tem vaso vietnamita 590, vaso vietnamita 10. Então é, a principal busca é essa. Você tem uma palavra-chave para você trabalhar. E essa palavra, ela custa de 15 centavos a 81 centavos. Baita negócio. Baita negócio. Vaso do Vietnã? Vamos ver aqui, dá uma ideia aqui. Vaso do Vietnã. Vou botar aqui. Vaso Viet... Vietnã. Vaso Vietnã. Vamos ver. Vamos ver se tem busca aqui, vaso Vietnã. Ah, na, pouquíssimas. Vaso Vietnã, 10 buscas. Então tem vaso ó, Vaso vietnamita 590, vaso vietnam 10, vasos vietnamitas 10. Essa é a tua palavra. Você tem que dominar essa palavra. Vaso vietnamita. Entendeu? Agora, okay. se eu digitar vaso vietnamita no Google. Vamos ver o que, que ele me traz. Ah, interessante. Ó, tem aqui a Riachuelo vendendo 359. Tem aqui a Toque Stock a é 129. Capital Decor 527. Mercado Livre 297. Pets 87. Ah, legal. Ó, tem um conjunto de vasos vietnamita 2.688 americanas. Camicado 139, legal, interessante. Vaso é Kamikado 139, depois aqui tem mais Mercado Livre, tá? E vamos ver o que, que aparece aqui, Leroy Merlin, anúncio, Leroy Merlin, Mercado Livre. Sim. E aí depois vem Americana, Geniali, NetBR. Ah, boa, e tem aqui o Google Meu Negócio. Você tem que dominar quando você digita vaso vietnamita aí em BH. Vamos colocar em BH aqui só para ver se. se ele, o que, que ele me traz. Ele me, dá digita, ele, me dá, ele me dá uma chance. É, não, é, tem aqui a aba vaso, você está você tá aqui, você está encontrado. O que, é. que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vende vaso vietnamitas. Tem 590 buscas em BH. Você vai colocar aqui, aba vasos, tracinho, vaso vietnamita. Para começar, ah, você vai colocar vaso vietnamita aqui, na descrição, entendeu? Entendi. Agora, aqui dentro, na tua descrição da aba vasos, você também vai colocar vaso vietnamita. Então, aba vasos, tem que botar aqui, vaso vietnamita. Aqui é a rua... Endereço, horário... Ah, site, resumo das avaliações... Tá, você tem que completar muito mais, tem que botar muito mais coisas aqui na tua... Na, no teu Google Meu Negócio. Muito, muito mais... Coisa. Empresa de Paisagismo, Belo Horizonte... Não, você tem que completar muito mais coisas aqui. Muito mais, tá? Muito mais. Ah, telefone... Tá, ah, então você tem que melhorar muito o Google meu Negócio, né? Muito, muito, muito, muito. Tá bom, então a outra coisa... Um é assim, social muito... media Hã? Um social media por exemplo, é? Não, não. Você tem que fazer o seguinte. Você vai no Google, você pode ter alguém, você tem algum colaborador teu trabalhando no, no marketing? Não. relação de clientes? Muito pouco, na verdade, muito pouco. Muito, muito pouco. pouco, Marcos. Não. O que é muito pouco. Você tem, tem algum colaborador seu trabalhando no marketing ou não? Não. Nenhum? Nesse sentido, não. Tá bom. É, você consegue produzir 800 vasos por mês. Se é, você de... produzir 800 vasos por mês, 800 vasos, não existe sonho, existe meta. Se você produzir 800 vasos por mês e vender a um ticket médio de 300 reais, você vai fazer 240 mil reais. Tá Sim. bom pra você? Você tá doido, moço. Isso é excelente. Tá bom. Então, o que, que você tem que fazer para você conseguir isso daqui? Você tem 590 buscas por mês. Não dá pra vender 800 vasos com 590 buscas. Legal? Pra Sim. começar. Mas todo mês tem 590 buscas. Você vai vender 800 vasos. Se você vender para umas 400 pessoas, uma média de dois vasos. É o que ocorre. Beleza. Para você atingir 400 pessoas, você vai ter que dominar todas as 590 buscas. Todas. Então você vai colocar dinheiro no Google. Das 590 buscas, provavelmente você vai ter uns 10% de cliques, tá? Se você tiver um anúncio bem feito, você vai ter lá de 5 a 10%. Vamos fazer 10% que é o máximo, 10%. Então você vai ter 60 pessoas entrando em contato com você. 60 pessoas clicando no link, entrando em contato não, clicando no anúncio, beleza? E aí eles vão para algum lugar, eles vão para o teu site. Quando eles chegarem no seu site, vou colocar aqui, abavazos.com.br, isso é o teu site? Isso, mas fraquíssimo o site. Tá, então vamos ver. Bem-vindo a Abavazos, já tem aqui um player do Flash que já bloqueou, tá? Já bloqueou o Flash aqui. Bem-vindo a Abavazos, quem somos, produtos, revendedores. Tá, você vende outras coisas aqui, não só vaso vietnamita, né? Sim, tem outras coisas aí. O quanto que vaso vietnamita é, representa na tua receita? Rapaz, hoje está representando cerca de 30%. 30%? É, mas ah, eu não vendo e... tudo vietnamita, Adolfo. É igual eu te falei. Esse universo de 800 tem muito vaso natural, que é comprado por lojas, né? Eu quero, deixar de entregar, eu quero deixar de entregar as lojas, porque eu tenho que produzir de, vou dizer, cru. Por exemplo, em São Paulo, o risco está em São Paulo, né? Estou em Campinas. Sim, São então, Paulo. Então, se você observar os garden por aí, que eu já, já, eu já visitei a sua região, ela é toda. o vaso é todo já acabado, ele tem uma pintura. Tá. Em BH não acontece isso. Em BH, já, eles, o vaso sai cru do molde, praticamente. A gente já vende isso só com um, uma pintura Bem, de ser si Tranquilo. Mesmo. Mas você quer vender vaso vietnamita? Sim, exatamente. Qual é o ticket médio do vaso que não é vietnamita? Na faixa de, rapaz, você não vai acreditar, 30 reais. Tá. Então não vale a pena você vender nenhum outro vaso a não ser o vietnamita, inclusive porque tem bucha. Não vale. Tá bom. Mas hoje, hoje a sustentação de, de, de, de, dessa, desse pessoal que é de lojista, eles me dão receita legal hoje só que eu não consigo trabalhar só no vaso vietnamita, esse é o problema. O que eu estou espero fazer fazer consegue. um caso. Tá, mas peraí, você não consegue trabalhar com vaso vietnamita porque você não divulga o vaso vietnamita. Você não, não, tem não, fala exclusivo. Não, porque, veja bem, vou te, não, dou, vou te dar um exemplo. Peraí, peraí, calma. Não, eu vou, calma, vou te mostrar calma, te, calma, calma. Fica comigo aqui, calma, fica calmo. Você não consegue Viver exclusivamente vendendo vaso vietnamita para consumidores finais porque você não divulga vaso vietnamita para consumidor final. O que você tem é um aba vasos que não fala de vaso vietnamita no Google Meu Negócio Sim. e acabou. O que você tem que ter é o seguinte. Eu, aba vasos, sou especialista em vasos vietnamitas. Para todo mundo que buscar vaso vietnamita em BH, você é a pessoa que tem que aparecer, você é a pessoa que vai falar nisso do Instagram, você é que vai falar disso. O teu, o, teu, é, o, o teu Google, meu negócio, tem que falar vaso-mietinamito umas 40 vezes você tem que botar a foto de vaso vietnamita, a maior quantidade possível que você puder colocar de foto, coloca lá no Google Meu Negócio, como vaso vietnamita azul, vaso vietnamita verde, vaso vietnamita amarelo, vaso vietnamita de ouro, vaso vietnamita cru, vaso vietnamita pequeno, vaso vietnamita grande, tudo só vaso vietnamita. Você tem que ficar completamente neurótico falando de vaso vietnamita, entendeu? Vaso vietnamita, vaso vietnamita, vaso vietnamita. Os lojistas vão comprar de você ainda. Só que você não vai divulgar mais outros vasos. Você só vai divulgar vaso vietnamita. Outra coisa, você consegue entregar no Brasil inteiro ou só em BH? Já entreguei em São Paulo, Rio, mas hoje basicamente só Minas Gerais. Por quê? Questões logísticas. Acerto de questões logísticas. Tá, mas se você resolver as questões logísticas, você entrega no Brasil inteiro. Daria sim, com certeza. Tá bom. Então, se você tem 590 buscas em BH, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Você conseguiria fazer uma logística para entregar em São Paulo? Adolfo, eu, certa feita, vendi 20... para o Adolfo, é é Adolfo? É... Adolfo não é sobrenome, não. Você conseguiria fazer. Vai chamar Você conseguiria. E entregar na cidade de São Paulo? Sim, já entreguei. Legal. Na cidade de São Paulo, em BH tem 590. Na cidade de São Paulo tem 1.900 buscas. Já melhora. Aqui, ó. Melhorou. Já melhora, né? Então, se você colocar: São Paulo, cidade de São Paulo, tem 1.900 buscas para vaso vietnamita e BH tem 590. Que outros lugares que você conseguiria entregar? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Estado ou cidade? Estado. Você conseguiria entregar no Estado do Rio de Janeiro? Sim. Então, por aí, você tem. Então você consegue entregar no Estado do Rio de Janeiro? Você consegue, entregar, você consegue entregar no Estado de São Paulo? Sim. Você consegue entregar em Campinas, por exemplo? Perfeito. Então você consegue entregar no estado de São Paulo? Você consegue entregar também no estado do Espírito Santo? Sim. Então, se você entregar no estado do Espírito Santo, então você está entregando. E você consegue entregar, obviamente, no estado de Minas Gerais, né? Sim, hoje sim. Mas se, eu, me, se eu dedicar mais ao vaso vietnamita. Eu acredito que eu não precisa fazer vaso mais barato, porque só para resumir o que está acontecendo então, aqui. Então vamos lá, vamos lá, olha só, olha só. Vamos aos números aqui primeiro. Se você somar tá. as buscas em... no estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, você tem 9.900 buscas por mês. Tá? 9.900 buscas por mês. Cresceu brutalmente, obviamente, né? Tinha no total 6 mil até março, até dezembro, aqui, mais ou menos uns 6 mil. Só que aí chegou em abril, foi para 9.900, 14 mil, julho, 18 mil. Então agora a gente está com cerca de 18 mil buscas por mês. Nesses quatro é. estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, entendeu? 18 mil buscas por mês. Agora, é muito grande, né? É, isso, se for Belo Horizonte, vai, vai ficar lá nessas 590 buchas por mês. Na verdade, aquilo ali é a média, né? Vai ficar um pouco maior. Então, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você consegue contratar pessoas que façam o vaso? O vaso? Olha, eu não vou falar porque a, a, o que você fala a, a, a, é, acontece, né? Mas... Existe uma certa um certo tempo para preparar esse profissional. Tá bom. Quanto tempo? Às vezes cinco meses, seis meses. Tá. Você tem profissionais que fazem vaso vietnamita? Sim. Hoje eu tenho cinco funcionários. Você tem sim Ah, isso. Você falou cinco funcionários. Legal. Então você já. É por isso que você consegue fazer os, os os 800 vasos, né? Você. Exato. Tá. Então eu vejo o seguinte. Cara, você tem uma pequena de nas mãos. Quanto, que, quanto é o custo de um vaso para fazer? Quanto que custa? Muito pouco. o um vaso, por exemplo, você vai gastar aí um vaso de 350 que eu te falei? Hum. Oi? Quanto que custa para fazer o vaso? Uns 15 reais, tirando tudo. Como que é? <risos> custa 15 reais para fazer um vaso que você vai vender por 350? Exato. Meu Isso Deus. A matéria -prima do... Isso é matéria-prima, né? A matéria-prima. Depois vem a pintura, por exemplo, aí se... as rodonas, por exemplo. Tá Você estão a moda? Quanto que custa para você fazer um vaso que você vai vender por 350 reais? Quanto que custa? Roda. Matéria-prima, ah, quanto é. custa? É uns um 60 reais, então, nesse caso. 60, 60 reais. 70 reais. Tá, ainda tá, 70. Ainda. ainda tá? Gigante ainda, tá gigante é. ainda. bom. Então é o seguinte, você tem uma pequena mina de ouro nas mãos, tá bom? Se, cara, se, se você gastar 100 reais, ainda tá ali ainda, tá? Você tem uma pequena mina de ouro nas mãos. O que, que você tem que fazer? Já tem gente falando que vai fazer vaso. Falei, cara, vou fazer vaso, como assim, cara? É uma baita, <risos> é uma baita margem. Você tem que fazer. A um margem seguinte. é muito boa. Legal. Você tem que ser mais empresário e menos artesão. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Eu identifico isso. É isso daí. Você tem que ser mais empresário e menos artesão. Você ainda é, é artesão. Você tem que virar empresário. Para você virar empresário. Oi? inclusive eu digo isso, eu gosto de tá pegando fazendo beleza, é isso aí, você tem que ser mais empresário e menos artesão, então primeira coisa para você ser empresário você tem que dominar os teus números você tem que dominar os números, primeira coisa você tem que saber exatamente na, na vírgula o quanto que o teu negócio produz, quanto que ele vale qual a margem, etc, segunda coisa, você tem que escalar no produto certo. Então, você tem é, uma capacidade de entrega de 800 vasos por mês. É uma boa capacidade, porque a ah, R$ reais é ótimo. E outra coisa é, você coloca ainda em vários estados o teu vaso. Você consegue entregar para Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas. Isso é lindo, isso é maravilhoso, você consegue escalar muito mais. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte... Anúncio no Google para a palavra vaso vietnamita. O anúncio, A palavra está muito barata. Muito barata. Essa palavra ela está custando vaso vietnamita. Eu coloquei aqui esses quatro lugares. Espírito, Estado, do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A palavra tem 9.900 buscas por mês. E ela custa de 11 centavos até 70 centavos, tá? É muito pouco. É muito pouco por enquanto. Então você tem que arregaçar de fazer campanha no Google. É muito barato isso aqui, de 11 a 70 é zero, é nada, principalmente com uma margem dessa, tá? Então, você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, anúncio no Google para você Colocar gente para comprar vaso vietnamita. Começa com BH. Depois que você dominar BH, aí você vai crescendo em círculos, né? Então, Sim. você tem que dominar a palavra vaso vietnamita. Dominar. Dominar. Isso no anúncio no Google, Google Ads. Digitou vaso vietnamita, você tem que estar tá lá. E aí a pessoa vai clicar. Quando ela clicar... Você tem que levar essa pessoa para uma página que não é a página que você tem. Você vai levar pra uma página que basicamente vai ter duas coisas: três coisas. Vai, três coisas. Ela vai ter um título que é especialista em vasos vietnamitas. Acabou. Em... Aí vai ter lá endereço, tal, alguma coisa assim. Só que você vai estar no fundo. Depois vai ter um formulário. Deixa aqui seus dados para nós entrarmos em contato com você para você, para a gente saber o que, que você precisa. Porque aí você vai entrar em contato com a pessoa que fala ah, eu quero que você entre em contato comigo, legal. Tudo isso numa página só, tá? Não são em várias páginas, não. é uma página só. E a terceira coisa que vai ter são as fotos dos vasos. Quanto mais, melhor. Ambientada da mesma maneira como você colocou no Instagram. Você vai pegar aquelas fotos e vai colocar as fotos. Vamos botar uma quarta coisa aí. A quarta coisa vai ser o depoimento. Então você pode fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Vou desenhar isso aqui para você. Vamos lá, hein? Vamos, vamos mudar de vida, hein? Vamos mudar de vida em menos de 90 dias, caso você faça isso que eu vou te falar. Então é o seguinte. Simples. Você vai fazer uma página. vou desenhar a página aqui, só pra... só pra você entender o que, que eu tô falando aqui. Especialista em vasos vietnamitas. Aí, aqui, então, deixa eu, deixa eu colocar aqui o. Ó, eu tô desenhando aqui no iPad, tá? Então, isso aqui é a página. Primeira coisa é especialista em vasos vietnamitas. Depois disso, você vai colocar um formulário, tá? Entre em contato conosco. Então, aqui, entre em contato. Formulário é na primeira página. Aqui você vai colocar aqui quatro campos, que vai ser o nome, o WhatsApp, o e-mail e a cidade. Cidade barra estado, né? Nome, porque cidade importa, porque é um negócio que você vai entregar na casa do cara. Nome, WhatsApp, e-mail, cidade. Aí aqui, você vai colocar... Você pode colocar alguns dados da sua empresa aqui, tá? Endereço tal. E aqui embaixo, vai colocar uma foto aqui. Foto. E aqui embaixo você vai fazer o seguinte. Você vai colocar foto, Depoimento. Depoimento do cliente daquela foto, depoimento, tá? Quanto mais melhor. Você tem? Você pode ter depoimento de cliente? Você tem depoimento de cliente? Só no Google hoje? Ótimo. Você tem? Ó, ótimo. Então você vai colocar o seguinte. Você vai colocar. Você sabe qual vaso que você vendeu para cada um daqueles clientes? Você tem o contato? do cliente? Você tem o contato, contato dele? Tem, mas... Tem. Então você vai entrar em contato com ele E vai falar o seguinte Cliente é, Você gostaria De 50% de desconto Na conta do seu próximo vaso? Faz o seguinte Manda uma foto pra mim Entendeu? Porque uma foto do seu vaso ambientado Por quê? Porque você vai fazer exatamente isso Você vai pegar o depoimento dele do Google E vai colocar com a foto Que ele tem na casa dele Entendeu? E aí, quanto mais melhor. E você vai fazer anúncio no Google para vir para essa página aqui. Tem uma mina de ouro aí. Tem uma mina de ouro aí. Tá? Tem uma mina de ouro aí. Você tem que tirar o máximo de ouro. O problema hoje é o que acontece com muita gente aqui, tá? Deixa eu até perguntar aqui. Vamos ver se está acontecendo isso com a tua empresa também. Com a do Edilson eu já sei que tá acontecendo. Que é o seguinte. Sim. Você tem uma mina de ouro, tá lá as paredes, e trás da parede tem ouro. E aí você tá tentando cavar o ouro. Só que você tá tentando cavar o ouro, você tá batendo na parede, né, com um lápis. Você tá assim, Você vai conseguir tirar o ouro de trás da parede da mina com lápis? Não. Você não vai conseguir. Você vai quebrar o lápis, vai destruir o lápis, e a única coisa que você não vai conseguir é tirar o ouro dali. Então, você tem que ter a ferramenta correta. O, que, que, eu, o que, que eu dou para os empresários? A ferramenta. Então, o que eu dou é pá, picareta, é, capacete, que é isso que eu dou, para você conseguir tirar o ouro que já existe na sua empresa. Já existe ouro aí. Você já poderia estar faturando 200 mil por mês. Você já poderia. Você tem público para isso, porque existe público procurando, a gente viu aqui. Você tem produto para isso, você tem capacidade de produção para isso e você não está tirando isso. Entendeu? Não, não estou. Pois é. Definitivamente não, não estou. Pois é. Você não está tirando isso porque você está errando em estratégia porque você está vendendo outros produtos pra tirar um troquinho. Ao invés de você ser o especialista em vaso vietnamita e você colocar foco só nisso, isso é um erro de estratégia, e você tá errando na tática também. Que eu é, posso justamente... falar que existe medo. Oi? Eu posso, dizer, eu posso dizer que existe medo também. Tá bom, ok. O medo vem do desconhecimento. Se você não sabe como fazer, você vai sentir medo. Você fala, Cara, vai que eu vou e não consigo, vai que eu vou e não e não tem sei lá, e não vende. Se você não sabe como fazer, você tem medo. E tá certo, tem que ter mesmo, porque se você não sabe, é o que eu falar, ah, vou entrar nessa caverna escura aqui a 100 por hora. Não, velho, eu não sei o que tem lá dentro, eu tenho medo de bater numa parede, alguma coisa assim. Você tem que ter medo mesmo. A questão é, você tem que ter conhecimento para você acabar com o medo. O medo geralmente vem do desconhecimento se você tem capacidade de entrega, se você tem público, se você consegue chegar nesse público através de uma ferramenta, Google, por exemplo, a gente vai chegar no Instagram daqui a pouco, e você sabe como fazer essa venda, cara, você pode ter uma, uma, uma quantidade absurda de gente pedindo vaso vietnamita a 350 reais com 70% de margem. Talvez você tenha... Não, não, 60% de margem. Aí você cria a maquininha de fazer dinheiro, mas... Primeiro você tem que juntar as peças, entendeu? Tem que Não, juntar bacana. as peças. Então, a primeira coisa é, você vai lá no meu perfil, depois, como vai acabar aqui, você vai clicar no link, vai preencher o formulário, a minha equipe vai entrar em contato contigo, você vai falar, ó, eu quero fazer é, a imersão, beleza. Aí ele já vou te passar o link e tudo, tá bom? E é, é, o pessoal está perguntando o preço aqui, clica no link e pergunta para a minha equipe, Vai sair bem mais barato fazer a imersão do que não fazer a imersão. Vai por mim. Porque se você não faz a imersão, você deixa de ganhar muito dinheiro. Sai mais caro não fazer a imersão. Tem então a gente pergunta, quanto que custa ir na imersão? Eu falei, não, quanto que custa não ir na imersão? Até porque é online, né? não vai custar nada de transporte. Quanto que custa não ir à imersão? Tá bom? Então, agora vamos falar de Instagram. Quando você começar a fazer campanhas no Google vai ter um monte de gente que vai conhecer você. E aí, para onde que elas vão ver quem é você? No Instagram. Então, elas vão, deixa eu ver aqui, ali vão digitar a aba vaso no Instagram, vão te achar no Instagram, e vão encontrar você lá. Aí vão encontrar suas fotos. Só que hoje, o teu Instagram, ele é um catálogo de produtos sem texto. Você nem explica os produtos direito. Entendeu? Então, Entendi. olha só pro teu Instagram. O teu Instagram é um catálogo um catálogozão. Eu poderia, eu poderia pegar isso aqui, imprimir e mandar para casa das pessoas. Isso aqui é um catálogo. Isso aqui não é uma rede social. Você não está usando o Instagram como uma rede social. Rede social significa conversar com as pessoas. Então, como é que você conversa com essas pessoas? Conversando nas fotos. Então, você vai pegar a foto e você vai... Você não vai colocar suas que o melhor vaso vietnamita do Brasil. As rosas macias permitem levar. A pessoa nem está vendo roda aqui. Onde que tem roda? Você vai ver, que roda. Não tem roda aqui. Então, você tem que escrever um texto aqui. Entendeu? Você vai, você vai escrever um texto. Esse vaso vietnamita azul foi pintado assim, assim, assim... Ah, eu vi aqui, olha que tem um, tem um carrossel aqui. Pô, mesmo assim não aparece roda e tem duas fotos iguais aqui. Essa foto é, é igual a essa foto, né? Sim, sim. Não faz sentido. Então, você vai usar carrossel sim, só que você vai usar o carrossel é, tirando foto dos detalhes do vaso. Tá? Dos detalhes. Da roda, da textura, do tamanho... Então, e aí você vai explicar os detalhes do vaso no texto. Você vai explicar os detalhes, você vai falar, esse vaso foi feito, vietnamita, de tanto por tanto, foi feito com tecnologia, sem assim, assado tem uma grenagem que impede que as plantas morram por falta de água, e tem rosas embaixo, como você pode ver na segunda foto, que permite que você não tenha que carregar peso, ideal para idosos, para mulheres, para pessoas que não querem fazer força, para problemas que têm que levar na coluna, é tudo isso que vai falar. Então você vai conversar, você não vai só mostrar o produto, você vai explicar o produto. Se você aprendeu com a culinária, eu tenho certeza que você vê Polishop, né? Eu, eu, eu, na verdade, eu peguei um gancho numa live que ele tava fazendo, que ele, eu, eu peguei só isso de relance, onde dizia que pô, todo produto precisa ter... Tudo bem, beleza. Veja Polishop, é tá bom? O Apolinário é um gênio, família, é um cara genial... E se você olhar para o Polishop, para o canal, o que você tem que fazer é explicar o seu produto assim como a Polishop explica os produtos que ela vende. Sim. Entendeu? Então, o Polishop é lindo. O Polishop, para mim, é filme de ação, aventura, romance, drama. Cara, eu adoro propaganda Polishop. Eu adoro. Por quê? Porque usa gatilho mental. É lindo, é lindo. Olha para aquilo... Quando você for na imersão, você vai entender Polishop. Porque, por enquanto, você ainda não entenda Polishop. Porque tem muita coisa ali. Tem muita coisa bacana ali. Então, o que você tem que fazer é... é transforma a, os teus posts de cada vaso em uma propaganda da Polishop. Explicando a textura, as rodinhas, tudo. Tudo. Explica mesmo. Explica. Entendeu? Explica. E, e você coloca lá... E daí você vai fazer o seguinte: você vai colocar a maior quantidade. A ah, outra coisa: você vai filmar você e a sua equipe fazendo os vasos. Entendeu? Você vai filmar para é fazer stories de GTV. Você vai filmar você e a sua equipe fazendo os vasos. Você vai explicar, ó, aqui, tá vendo? O fulano aqui, ele tá fazendo, ele tá colocando as rodas, porque essas rodas é muito importante, porque, bimbi, oh as pessoas que têm problema na coluna, elas não podem carregar esse vaso, porque o vaso é muito comum, é muito, é muito pesado, então por isso que a gente tá colocando as rodas, sempre bate nesse ponto, tá? É... A outra coisa, você vai... então você vai filmar, você vai fazer stories, você vai mostrar... É, ó, acabou de chegar uma encomenda aqui de um vaso grande, assim, acessado. Assim, vou filmar aqui toda, toda a confecção do vaso. Você vai ficar fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. Você vai gastar pelo menos umas duas horas por dia de Instagram. para começar. Nossa! Entendeu? Eu não vou ser mais artesão. É isso aí, você vai ser empresário. É... Você quando você faturar 200 mil reais, o que, que você vai fazer com o primeiro mês com o dinheiro que sobrar? Você vai o que, o que para e vai sobrar um tanto para você. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Aquilo que vier para você. Olha, seria aplicação. E uma, uma boa viagem. Qual a viagem? para onde? Marcelo Maceió. Vitoral Brasileiro. Você vai ficar onde lá? Olha, eu não sei, mas eu, te, eu recebi um feedback de um amigo que tá lá, na verdade o meu contador. Edil, você precisa vir aqui. Ele tá num um resort lá, muito bonito em não sei o nome agora. Ele vai estar mandando as fotos. Eu falei, Edil, você precisa vir. E Legal. é muito interessante. Você gostaria de ir para lá? Eu gostaria porque eu não conheço o Nordeste, né? Eu conheço só o Sudeste. Tá bom. E. Ir pra Maceió é uma coisa que te move. Sim. Seria legal. E depois. Para vale a pra França. Legal. Vale a pena você ficar duas horas no Instagram por dia durante seis meses pra você ir pra França? E passar duas semanas lá? Vale. Vale muito. É... O negócio é, é trilhar esse caminho aí. Que acho que eu vou pegar esse, essas dicas suas aí, acho que eu vou trilhar isso, porque eu tenho muito fé que a gente você tá ligando agora. Você acha ou você tem certeza? Eu você tenho certeza, que tem certeza? Que a gente certeza. Na... Eu tenho certeza, tudo que você liga na Terra entre dois, tá ligado no céu, então vai acontecer. Beleza. Então é o seguinte, você vai usar muito Google e você vai usar muito Instagram. E no Instagram você vai mostrar o seu processo, você vai falar por que, que o vaso vietnamita é tão incrível, e você só vai falar de vaso vietnamita, mas nada. Só vaso vietnamita. Entendeu? E, e daí você vai ser a referência em vaso vietnamita. Todo mundo Legal. que pensar em vaso vietnamita vai pensar em você. Porque você só vai falar de vaso vietnamita. Então é, você vai focar nisso, você vai colocar foco em vaso vietnamita, Instagram mostrando os bastidores como faz o e mostrando o vaso também, explicando o vaso, tá? Polishop bastidor. E Google comprando a palavra vasos vietnamitas. Tudo Perfeito. bem? Maravilha? Tudo bem. Maravilha, estou disposto, nós vamos para cima. É isso, Edilson. Vamos então... mostrar para espectadores e fazer vaso também. É isso, é isso aí. É isso aí. Maravilha, então. Então, Edilson, abraço. Obrigadão, tá, pela oportunidade. Imagina.